Aleluia Esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Suzana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam.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 Que a palavra de Deus, que o santo evangelho que ouvimos perdoe nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir a palavra de Deus onde ela nos instrui mais uma vez sobre a doutrina cristã. E como é bom nós fortalecermos a nossa fé em Jesus, porque a caminhada do cristão precisa sempre ser fortalecida. A nossa vida sempre é tão corrida, cheia de desafios, provações, conquistas Alegrias e por isso em tantos momentos estamos entusiasmados e em outros momentos experimentamos alguns vazios. É por isso que estar sempre atento à palavra de Deus e aprender os seus ensinamentos alimenta nossa alma além de nos fortalecer, também ilumina o nosso caminho. É esta a experiência da primeira leitura de hoje, quando o apóstolo Paulo fala à comunidade de Corinto sobre um tema que para nós já é bem claro, mas que para o povo daquela época ainda era um tanto confuso, sobre a vida eterna. Sobre a ressurreição. Jesus, depois de sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Os apóstolos tiveram seus encontros com Jesus ressuscitado. Mas para aqueles que não viram Jesus ressuscitado, apenas acreditavam no testemunho da comunidade primitiva, ainda era um desafio pensar o que era a ressurreição, então muitos não estavam tão fervorosos assim neste assunto, falando sobre a ressurreição e o apóstolo Paulo faz uma catequese na primeira leitura, dizendo que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, aí está a centralidade da fé cristã. A vida de Jesus que foi oferecida. Anunciando a palavra. Mas sobretudo no Calvário. A centralidade do cristianismo é. A paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Negar a ressurreição. Ou deixar de acreditar. É justamente deturpar a verdade. Então o apóstolo Paulo, na primeira leitura, disse claramente. O Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Deus o ressuscitou dos mortos. E agora, todo aquele que nele crê, um dia também será ressuscitado. E a fé da igreja é esta, que um dia o ressuscitado voltará e nos levará com ele. O próprio Jesus nos garantiu isso no evangelho em João. Quando tudo estiver preparado, eu voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais também vós. Cristo ressuscitado, Cristo vivo entre nós, é a grande certeza da nossa vida que um dia será transformada pela morte. E as palavras do apóstolo Paulo dizendo que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, explica a nossa fé como igreja. Nós não acreditamos num morto, nós acreditamos em alguém que um dia morreu, mas que ressuscitou. E está vivo, não está morto. A presença de Cristo na plenitude, à direita do Pai, que é nosso sumo e eterno sacerdote, que é nosso intercessor. Entre Deus e a humanidade, Cristo é o intercessor. E o mesmo Cristo está presente agora, na palavra, na Eucaristia, na comunidade reunida. É por isso que em muitos momentos da celebração nós respondemos, Ele está no meio de nós. Esta presença do Senhor se faz Concretamente, quando estamos unidos E é isto que ouvimos no Evangelho Jesus andava pelos povoados, pelas cidades da época Para levar esperança Para levar a paz e anunciar a salvação Para aquelas pessoas que que precisavam de uma palavra de ânimo. E por isso Jesus forma a sua primeira comunidade, que eram os doze apóstolos. Doze homens escolhidos, mas que também contava com a presença feminina. Às vezes nós falamos apóstolos, no masculino, sim eram doze apóstolos, mas além dos doze apóstolos, Jesus também era acompanhado e apoiado pelas mulheres e é a partir do evangelho de hoje que nós ouvimos que nós temos a certeza. De que o papel da mulher na comunidade cristã Foi sempre valorizado As mulheres que também acompanhavam Jesus Tinham feito suas experiências pessoais com ele Como Maria, chamada Madalena Que tinha sido curada Como Joana, mulher de Cusa Susana e outras mulheres. Quer dizer que a comunidade de Jesus era constituída pelos doze apóstolos, mas não se limitava até ali. A presença de outras pessoas que também faziam parte do grupo, muito colaboraram e muito edificaram a comunidade primitiva. Então hoje destacamos... A presença da mulher desde o início do cristianismo até os nossos dias Como é importante a presença feminina na igreja Não é porque a igreja não ordena as mulheres Por um motivo teológico Que as mulheres não são importantes, pelo contrário se fizermos uma pesquisa na maioria das comunidades, talvez mais da metade de toda a colaboração pastoral é feita pelas mulheres. Por isso, este papel feminino, simbolizado a partir de Nossa Senhora, é também importantíssimo na vida do mundo, mas também da igreja. E hoje, agradecendo a Deus por mais um ano de vida, posso dizer o quanto Deus tem realizado suas obras. Assim como Nossa Senhora deu o seu sim, e a partir do sim de Maria, Cristo veio ao mundo... O sim que nós damos a Deus, sempre ultrapassa a nossa razão e as nossas fraquezas. O sim que nós oferecemos a Deus, para o amor, para a fraternidade e para a pastoral, sempre produz frutos. E hoje... Quero agradecer muito a Jesus, porque o sim dado a Ele, muito tem frutificado. Hoje, por volta das 11 da manhã, quase próximo do meio-dia, eu celebrei a primeira missa em ação de graças pelo meu aniversário, ali na Capela das Irmãs, na Comunidade Emaús. E naquela mesma hora, eu disse para as irmãs, há 37 anos atrás, eu estava nascendo agora ali na Santa Casa, pelo sim do meu pai e da minha mãe, pela vontade de Deus. Deus. E 37 anos depois, celebrando uma missa no mesmo horário. E isto foi muito forte, porque as irmãs, além delas terem manifestado tanta alegria por aquela celebração, uma das irmãs disse justamente isso. Hoje o Senhor é padre. Mas Deus te deu o dom da vida, através dos teus pais. E esta irmã, com muita simplicidade, disse, A nossa comunidade se alegra pelo sim de Deus e pelo teu sim. Estas palavras ressoaram no coração durante todo o dia, juntamente com tanto carinho, das pessoas que enviaram mensagens, que ligaram, de todos aqueles que estão aqui presentes, que vieram celebrar comigo, por aqueles que nos acompanham ao vivo, de tantos lugares, como é importante nós reconhecermos a grandeza de Deus através do nosso sim. Porque o primeiro que deu sim, foi Ele. Ele deu sim para a nossa vida. A origem de tudo é Ele, vem dEle e é para Ele. Mas quando nós dizemos a Ele o nosso sim, Ele realiza maravilhas. Então agradeço a Deus por este dia vivido com tanta alegria. Agradeço muito a Deus pela família, agradeço muito a Deus pela igreja, comunidade de Cristo, que é cada um de vocês, que formam também a família do Padre. O Padre não se casa, o Padre não gera filhos, por quê? Porque a família do Padre é a comunidade. Os filhos do padre É cada pessoa que forma a comunidade Então a presença de todos vocês hoje Daqueles que estão aqui na igreja Você que está em casa Formam a grande família do padre Mário Celebrando mais um dia Mais um ano Mais um momento importante da existência Então que Deus abençoe cada um aqui presente, cada um que está acompanhando, Deus abençoe cada um que durante estes 37 anos estão fazendo parte da minha história. Por Cristo nosso Senhor, amém. amém. Então nós vamos ficar em pé, vamos apresentar agora as nossas...